Quem diria, quem diria? Estamos aqui na última parte da nossa sequência de vídeos de refatoração. Estamos refatorando o mesmo código e a cada vídeo ele muda mais de cara, tá? A gente passou um monte de coisa para as classes Movie, Rental. Agora a gente criou subclasse, substituiu aqui um monte de if, um monte de condicional por polimorfismo pessoal não leva mal não mas eu acho isso muito bonito para mim isso aqui é arte tá certo vamos voltar né agora que a gente já poliu aqui nossas classes movie rental né criamos aqui as subclasses regular é, new release é, é, a childrens né vamos voltar aqui na nossa classe customer nossa senhora ah. Desacostumado a ver esse código feioso, aí, tá? É, eu vou é, vamos refatorar uma coisa que eu não estou gostando aqui é porque ele faz esse cálculo da quantidade da soma, né? Dos amounts, da soma dos frequent entry points misturado com o statement. Tá, isso eu não acho legal. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou. É, criar esses métodos tá? e como está tudo muito misturado fica até difícil distrair isso usando o Eclipse tá? então eu vou é, criar aqui um método public é, double é, que eu vou chamar de getTotalAmount tá? nesse caso faz sentido esse método estar tá aqui porque eu estou calculando a, o total do cliente. Então, é, é uma coisa relacionada ao cliente. Tá? Então, eu vou vir aqui, vou pegar esse, esse pedação aqui, ó, tá? onde esse cálculo está todo misturado, e vou jogar aqui dentro. Tá? E aí, vou começar a tirar coisas que não, não são importantes para mim, como isso isso aqui ele está pegando o get amount é, e aqui ó eu posso ter tirar isso aqui ali ele está somando tá aí no final aqui eu posso dar um return é, esse total amount dá dá para dar uma melhorada aqui né eu não precisaria de criar esse desamount. Tá? Tem uma refatoração que eu gosto bastante, que é o inline. né? Por exemplo, se eu vier aqui e der um inline, ele vai substituir o, o, pela implementação. Olha, ele fez isso aqui sozinho. tá vendo? O Eclipse, às vezes, é esperto. Às vezes, ele é esperto. tá? Então, ó, aqui eu já posso tirar as coisas referentes ao cálculo do total. Então, aqui posso excluir, posso excluir isso daqui. É... E aqui, ao invés do, do total amount, eu dou get total amount. Certo. Aí aqui, ó, se eu for olhar, ele também pega esse disamount. Ele usa isso onde? Só aqui embaixo. Eu também posso vir aqui ó, e dar um inline. Tá? Então ele vai substituir onde tem o disamount por it.getAmount. ponto tá? Dá para tirar esses comentários aqui, né? O método já dá para entender melhor, né? Certo. Bom, vou fazer a mesma coisa agora para os frequent points. Tá? Então também vou criar, começar a criar aqui é, é, na mão mesmo, né? Então get total frequent Enter Points. E vou também copiar todo esse pedaço aqui que pode ter alguma coisa a ver com isso. E aí vou excluir as linhas que não tem a ver. Que é essa aqui que imprime e essa daqui também que imprime. Certo? Então ele vai dar um return frequent enter points aqui, ó. Certo. E aqui também ó, eu consigo já excluir algumas coisas. O total de linhas de código, né, você pode perceber que ele não... Ó, por exemplo, nesse método eu nem vou mexer mais com Frequent Renter Points. Eu só vou imprimir o total ali. Ó, tá? Então a gente pode ver aqui ó, que essa, esse método Statement, agora ele só, só é responsável por essa parte de gerar o Statement mesmo. Tá, opa, tô esquecendo de rodar o teste. Deixa eu rodar aqui antes que dê problema ali. Eu não sei o que aconteceu. Ok. tá. Bom, aí pode vir o pessoal aí que é muito preciosista em relação a desempenho. Né, e falar assim, ô guerra, presta atenção no que você fez aí. Né? Você tinha ali um loop, um while ali aqui dentro do statement, onde você aproveitava para calcular os frequent points e você aproveitava para calcular o total amount. Agora você tem aqui um loop. Quando você chama o get total amount, ele chama outro loop. E quando você tem o total de frequent enter points, você ainda tem um outro loop, tá? É, sim, tá? É, é, realmente muitas refatorações acabam é, piorando o desempenho do código. Tá? E aí eu chamo atenção para duas coisas. A primeira coisa é que essa questão do desempenho, você não pode ser aquele cara que quer reduzir o máximo desempenho do código é, é, e aí você vai gastar muito o seu tempo com uma coisa que talvez não agregue valor. Então a primeira coisa que você tem que se perguntar em relação ao desempenho é qual que é o requisito de desempenho. Se mesmo com aquela estrutura que não é ótima, se mesmo assim atende o requisito de desempenho. Às vezes você está mexendo em uma coisa que você vai ganhar um milissegundo, enquanto você tem um, um acesso a banco de dados que demora 50. Então, aquela otimização que você está fazendo, por mais que de repente, sei lá, diminui pela metade o tempo daquele método, ela não vai ser significativa em termos de funcionalidade e para o cliente isso não vai fazer a menor diferença. Tá? Então, dito isso... É, o segundo ponto que eu queria falar é que muitas vezes o código mais limpo e mais refatorado ele é muito mais fácil de você otimizar. Vamos fazer isso aqui agora. Tá? O, o note aqui, ó, que eu tenho o, o, o frequent hander points e o get total amount, eles estão agora separados. Com isso eu consigo o quê? Eu consigo criar um cache dessas informações. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, ó, e criar essas variáveis aqui, ó de Frequent Hunter Points na minha classe. Tá? Então, eu vou colocar aqui o Private, né? é, é Frequent Hunter Points, e eu posso vir aqui e colocar o Total Amount também como uma variável aqui. Tá? Então, o que, que eu posso fazer? Toda vez que eu adicionar, eu posso, ao invés de calcular aquele total todas as vezes, toda vez que eu adicionar uma, uma locação, eu vou e já somo aquilo no total. Então eu posso chamar quantas vezes eu quiser o get total amount, que ele não vai ficar repetindo esse cálculo. Tá? Então, o que eu preciso fazer aqui? Quando eu tenho. É, é, é, quando eu adiciono né, um elemento, eu vou vir aqui no meu. Vou, vou até inicializar aqui, já, eu tinha, isso já estava pronto, né? Mas eu vou arrumar direitinho, tá? Então, esse Frequent Renter Points aqui, é, é quando, quando eu adicionar um Rental, né? Eu vou vir aqui e vou somar isso, né? Então, vou, vou, vou fazer essa linha aqui, ó. Tá, vou passar essa linha aqui para cima. E a mesma coisa aqui para o pro, pro Amount, né? Também vou passar essa linha aqui para cima. Só que aqui não vai ser mais o it, né? vai ser esse, tá chamando de arg aqui, eu vou chamar de rental. Você vê como é que o código estava ruim, né? ele tinha uma variável chamada arg. Quando eu vejo uma variável chamada arg, eu penso assim, arg. Vamos lá, ó, passei para cá. Tá? Então agora eu estou fazendo um cálculo, eu estou meio que criando um cache dessas informações, tá? E agora o meu o meu get total frequent eu vou apagar isso tudo aqui e ele vai simplesmente retornar o que eu estou guardando naquela variável, né? Nesse caso eu estou é, é, eu tô aqui no momento que eu adiciono, né? Uma nova locação, ele já Pega aqueles valores e já, já soma aí nessas variáveis. Tá? Então, eu vou salvar, vou rodar. opa, Pode pôr como unit test aqui. Tá? Ele roda e continua funcionando. Olha a quantidade de código que eu tirei ali. Né? Aí você falou assim, ah, quando você refatorou, você é, tornou o código menos eficiente. Mas, no momento, mas justamente por ter refatorado, é que eu tive a facilidade de criar esse cache, fazer isso enquanto estava lá no meio do statement teria sido bem mais complicado. Tá, então esse aqui é o nosso código final né da refatoração. Espero que com essa com essa sequência de vídeos você tenha visto como que é, funciona essa questão da refatoração, da importância dos testes para te dar segurança. Tá, felizmente aqui é eu não quebrei nenhum teste. É, durante a refatoração, mas é, é, eu já fiz esse exercício outras vezes e já quebrei acidentalmente algum teste, alguma coisinha que eu acabei deixando errado ali pelo meio do caminho. Tá? Então, é, é, ver essa dinâmica dos testes dentro da refatoração, essa ideia de fazer em pequenos passos e você ir rodando o teste, muitas vezes não é fácil, você sabe aonde você quer chegar, mas você não sabe exatamente quais passos que você precisa, né? E a gente vai de pouquinho em pouquinho melhorando o código e a gente pode ver realmente que era um código é, bem mais complicado e a gente conseguiu, é, é, a partir da refatoração, ir melhorando ele, né? E até chegamos aqui num design, criamos subclasses, começamos a utilizar polimorfismo, né? Podemos até terminar aqui otimizando o desempenho, Tá? Um último disclaimer aqui, é que se você pegar o livro do Martin Fowler, é, onde tem essa refatoração, você vai ver que ele fez as coisas um pouco diferentes das que eu fiz. Então, recomendo você dar uma olhada lá para você ver que não existe só uma solução para esse tipo de problema. Tá certo? Muito obrigado por assistir, espero que tenha é, enriquecido o conhecimento de refatoração de vocês. Muito obrigado.